Vamos começar falando então do batom? A foto aqui da Marta com batomzão, gente. Marcante o batom, não é normal a gente ver as jogadoras com batom. E aí deu o que falar porque a FIFA reclamou disso aqui. A FIFA disse que não pode. Eles chamam, inclusive, deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês, quer ver? Chamam de marketing de emboscada. Marketing de emboscada, por quê? porque aparece ali uma coisa, todo mundo começa a comentar sobre o batom, que foi exatamente o que aconteceu, nossa, olha o batom da Marta, porque era super chamativo mesmo, e uh, acaba fazendo uma propaganda sem querer, querendo, né? Porque aí, óbvio, a pergunta foi que batom é esse, que, que, que, que cor é essa e tal, e deu no que deu. Então, a FIFA, inclusive, ameaçou aí alguma retaliação contra a Marta, contra a atleta, porque não poderia uh, fazer esse tipo de coisa, né? Então teve esse problema e tal, mas a Marta, que já tinha aparecido com a história da chuteira, né? que ela inclusive usou a chuteira, foi uma chuteira preta, deixa eu ver se eu mostro aqui a chuteira, tá aqui, ó. Tá aqui, a Marta, olha, ela com outro batom, inclusive, mas ela, a, o protesto dela foi esse aqui, que ela mostrou essa chuteira, tá vendo que tem o rosa e o azul, que ela disse que não tem nada a ver com a Damares. Né? mas para mostrar que ela não tem patrocínio na chuteira quer dizer, uma atleta que já foi é a maior vencedora de atleta do ano e agora acabou se tornando a maior artilheira de todas as copas do mundo de homem e de mulher foi a pessoa que mais fez gol numa copa do mundo e é a atleta que mais tem o troféu de melhor jogadora do mundo são seis vezes, se eu não me engano, seis ou sete pedi para vocês por favor ahn uh... Me, me, me uh, dar essa certeza, são seis ou sete vezes uh, é, campeã, né? Eleita, escolhida a melhor do mundo. E ela não tem uma chuteira patrocinada, é uma piada, né? Então, justamente foi uma manifestação dela aí é, querendo pedir igualdade. Inclusive, teve um presidente da Adidas dizendo assim, é apoiado inclusive pelo Eduardo Bolsonaro, se eu não me engano, dizendo que atleta que o dia que a mulher tiver a mesma resposta comercial que o homem, ela vai ganhar a mesma coisa que o homem. Só que ninguém está pedindo para ganhar a mesma coisa que o homem. É óbvio que o futebol masculino internacionalmente é muito mais forte. Apesar de o feminino ser mais forte em alguns países. Estados Unidos, por exemplo, o futebol feminino é muito mais importante que o masculino. A Austrália, a mesma coisa. Canadá, a mesma coisa. Né? Agora... O, o, o disparate é uma loucura. E a partir do momento que você... É tipo 1% que a mulher ganha em relação ao que o homem ganha. É ridículo, é ridículo. Né? É uma diferença que nada justifica. E a partir do momento que você incentiva o esporte, ele vai crescer, a tendência é ele crescer. O que dirá dessa Copa do Mundo, que está tendo uma super audiência. Ao contrário da última Copa do Mundo feminina. Ao contrário, não como a última Copa do Mundo Feminina, que também foi um estouro, né? Então, foi uma manifestação da Marta aí uh, contra esse descaso aí é, ao, ao esporte feminino, no caso do futebol, né? Uh, então, a Marta conquistou essa semana com esse gol aí, uh, a, a maior, foi a maior artilheira, é hoje a maior artilheira de todos os tempos, né? Mais do que homem, mais do que... Uh, as mulheres obviamente e essa campanha esse movimento todo aí para gente saber que é, tentando valorizar o esporte feminino é o gol Equal, é tipo vamos para a igualdade pela igualdade tá é para que haja uma igualdade aí entre as seleções.